Na segunda temporada da franquia Survival VD Havaí, Gustavo Santana sentiu o gosto amargo do quase. Ao chegar na final com seus aliados, acabou empatando no 3x3 com Walfrit. Como uma situação dessas nunca vivenciada nem na TV, nem no mundo online, as regras aplicadas foram de revolt entre o júri, dessa vez podendo votar somente nos dois empatados. Com todos decidindo não alterar o voto, restou a Wesley, único juro que havia votado diferente, o poder de decisão, dando a vitória a Woffridge. O voto do Wesley persegue Gustavo até hoje, que ficou poucos passos de se consagrar vencedor do seu bairro VD. Quase 10 anos depois, você conseguiria quebrar essa maldição?